Saudações povo, eu sou o Mr. Bunny e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, o vídeo de hoje é bem diferente e aleatório. Alguns dias atrás eu vi um vídeo no canal do Ordinário, onde ele fez um jogo com os amigos dele no VRChat, que consiste em falar frases que iniciem com uma certa letra do alfabeto. A gente tem que iniciar as frases com as letras conforme a ordem do alfabeto. Por exemplo, se eu começar uma frase com a letra A, a próxima pessoa vai ter que começar uma frase com a letra B, e assim a gente vai gerando uma conversa muito aleatória. Se a pessoa errar, ela sai e entra outra no lugar. Eu decidi de fazer isso com alguns amigos que acompanham as lives, porque eu sabia que ia ser um caos absoluto, e como já é de se esperar, a minha previsão estava certa. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, tá muito engraçado, e se você gostar, deixa o like aí embaixo e comenta se você gostaria de ver mais coisas assim, ou dê ideias de outras brincadeiras idiotas que a gente pode fazer no VR. E ó, é pra dar o like mesmo, hein, vocês não estão dando like, cara, eu tô pedindo like, vocês assistem o vídeo, mas não deixa like, então deixa o like aí, meu amiguinho, porra, me ajuda aí, velho. Mas enfim, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Você acha que eu não tô vendo, né, mano? Você acha que eu não tô vendo que você ainda não deixou o like? Beleza, mano, beleza. Não, demorou, demorou. Eu vou lembrar disso, demorou. Vamos começar nós dois, Traveler? Eu tô nervoso, cara. Amigo, que mapa é esse que a gente tá, mano? Super item <risos> show, mano. Ah. Tá. mano. Tá calor, hein? Tá, ah, velho, verdade. Caralho, tu vai meter essa mesmo. Des... Ah, é, você é. Pô, <risos> Do que a gente tava tá <risos> falando mesmo? <risos> então. Eu acho que era sobre calor. Foda-se. Caralho, mano. Mó vacilão. Ora bolas. Isso Ai, tá doidão, isso tá doidão, mano. Mas eu falei, ora bolas. Ah, mano, muito foda aquele esquadro de cachorro lá, né? Era com Jota. Faz a última frase aí, só pra recapitular Ixi, tá doidão Juro pra tu que eu não tô, mano Caralho, eu jurei que tu tava, mano Parecia muito LOL, você tá doido, velho Mano, a gente não vai ficar nessa, né De só ficar tipo Uou, uh, uh. Não, não, não, não relaxa, relaxa. Ok, então vamos começar a falar umas coisas mais complexas O que você acha? Pau. <risos> Quero Respeita, pô, respeita, por favor Suave, relaxa, eu respeito, eu até falei que eu quero. Estão tirando com nós aí. Ué, tá engraçado, né? Eu, eu, eu também estaria também rindo agora. Você que tá achando isso, né? O WhatsApp tá, tá recebendo mensagem aqui, mano. Calma aí, rapidão que eu vou olhar. Ah, não era nada, não. Tchuxa Tio mó bom, mano. YouTube tomou, hein? Para... <risos> Ele não me Zoom eu. legal esse daí. Adoro zoom, mano. Confesso. É maneiro. O pessoal usa pra fazer aula online e tudo mais. <risos> é, <porra. risos> não sei. Cara, sei não. Você sabe? Vader, hey né, pô? É, é. Foda-se, né nome... <risos> Caralho, mano, não precisa não, velho, que isso aí, desculpa aí, mano. Porra, tá foda, hein, sai daí, vai, mas... sai. Fora a bola. <risos> entra aí, entra aí, vem mano. aqui, ó, velho. Jura, mano? Ku Klux Klan. Lunt, mó gostoso, mano. Mano, vamos começar a falar coisa que faça sentido, por favor, tá muito estranho isso. Não, não, não. <risos> <risos> ok, então, vamos continuar nessa porra. Não quero não. Ah, eu nunca sei qual tá é que eu começo. Tá no P, tá no P, tá no P, Bonnie, como é que tá? Pony, o Bonnie, como é que tá Pony? Pô, restaurante bonito, né? Quer ver o que tem ali, depois da escada? Se quiser eu te mostra, é bonitão também. Realmente, deve ser mesmo. <risos> Sabe o que tá lá em cima? Fora. <risos> Tirando o teto, eu não sei não, o que tem lá em cima, ó. Um bagulho foda, nem te conta Vai sonhando, vai sonhando. Wellington? carobe Desapitou, mano. Mas era eu, eu, eu caralho. Cara. Não, Wellington, saiu, cara. Mas era eu, animal. <risos> Acho que ele saiu? Youtube tá, tá é difícil, difícil, mano. Os <risos> dias aí, tá foda. Zaralhou, zaralhou, mano. Zaralhou. A nem, mano. Foda-se, mano. O cara mandou a velho. O cara mandou a name, <risos> velho. Bom dia. Caramba, hein? Uhum. Trocou essa? Chaquete daí, doido. Ih, que é chaquete? não, homem. Foda-se. Agora? <risos> que que é essa, mano. Que agora? é Hoje tá foda, tá vendo, né? Rapaz... É mesmo, hein? Sai. Mas eu falei, rapaz? Eu falei, hoje tá foda. Pra mim, você falou só rapaz, mano. Eu não me ouvi você falando, e não, mano. Índia venceu a última guerra, mano. você tá viu? <risos> já acabou a guerra? KKKK, foda-se. Que V é bom. Tu acha disso? Legal, eu acho bom também, mano. Meio sem, meio sem gosto, mas é bom. Mano, o V é bom pra ser, mas é... <risos> não, mas aí depende também. Tem que tirar a casquinha, tá ligado? Porque a casquinha é peluda, suado. Ok, ok, entendi, entendi. Porra. Vai ser sempre isso, vai ser sempre ok no... Ó. Oh. Ah. Perdi ah. <risos> Eu me embaralhei todo perdão, ele ah. ser homem. O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? Rapaz, nem eu tô entendendo, mano. Só sei que eu preciso que você fique na minha frente aqui, ó. Pertinho de mim. Surtado. Esses caras todos surtados. Tudo chapado. Um Gundan chegou ali. Viado, É o Walken, mano. Não é um Gundan qualquer. O Walken? Quem é o Walken? Sim. É um cara que, que normalmente joga no VR, mas ele tá no desktop hoje. YouTube deu strike no Rodinaldo. <risos> <risos> Zoado isso aí. Zoado, mas rolou mesmo, velho. E eu, eu entendo o YouTube nesse ponto, mano. Porque, né, o cara botou o nazismo. Ah, mano, né? que merda. Brincadeira, um bagulho desse, né? Zoado, mas... Fazer o quê? Acabou mano. com o um vídeo do cara. Dia a dia no YouTube é assim. Você tá trabalhando um dia, outro dia o trabalho do cara some do nada. É, mano. Eu não entendo essas coisas. Foda é que toda hora você tem que estar tá se reinventando. Senão, pode dar problema. <risos> guerreiro demais esses caras, mano. Hoje em dia tem que ser guerreiro pra trabalhar no YouTube, cara. Ih, nem se fala. Já viu o caso do Vinícius 13, por exemplo? Capa, capa. Muito bom. Legal que ele fez um canal novo e a galera apoiou pra caramba, mano. Mano, pior que eu vi isso aí, véio. foi uma foda, mas... Eis uma questão aí, mano. Foda. Não dá pra confiar, né? Não é todo mundo que tem essa chance de criar um canal novo e todo mundo ir acompanhar e tudo mais. Ô, oh, mas fala uma coisa pra você. Você bota a fé que o Lante tá com uma tabelinha de... do alfabeto aqui, mano? É. Eu não tenho a menor dúvida. Que é isso, cara? O mesmo seria se, se você não, não pegasse nenhuma tabela e ficasse tudo do jogo zoado do jeito que tava antes, mano. Isso é louco, mano. Bonitinho essas corzinhas aqui diferentes no, no, no S. Tô ligado, tô ligado. Fala pra mim, qual que é a cor do... Do L. Uh! É verde. Verde?! Maneiro, mano! Porra, e a cor... Uh, e a cor do... J O Alkin, O Walking sabe! Tem certeza! Zoado, hein! Fica passando a... a... a resposta da pergunta pros outros, velho. Mas... AAAAAH! Você... Iogurte. <risos> <risos> Chama no Zap, mano! Chama no Zap! Youtube é melhor que o WhatsApp. <risos> E agora todos os Ys foram Zenilton, Zenilton! Zenilton! Zoado esse YouTube aí, velho, zoado. Porra, Lupin! Ah, nem, man. Bora um Fortnite, mano. <risos> Cara, nem rola, mano. Depois, depois, pô. Merda! <risos> então, você joga Fortnite, pô, Maco? Foda, mas sim, né, velho? Joga essa porra. Gostoso jogar de vez em quando, né? Tipo, foda é ficar jogando todo dia. Eu sair porque eu buguei já também na letra, que cara, tomando... Helicóptero, mano. Eu gosto muito do helicóptero do Fortnite, é muito legal. Ilha Nova, mano. Ilha Nova é o rolê, você viu? Mano. Sim, pô! Eu não é. devia ter falado sim, eu não devia ter falado sim, eu não devia ter falado sim! Eu quis concluir a, a frase, velho! Caralho, mano, tu trollou o Bonnie mesmo! Legal, né? Legal! Mamarei você <risos> por causa disso! <risos> oh, oh, Cuidado! Pô, mano! F -f -f -f é só de mano! O que, que, que tu fez aí que gaguejou, hein? Do Xandão, <risos> eu sabia que eu ia fazer isso tu é doidão da cabeça <risos> uivos noturnos Tô ouvindo oivos noturnos cara. calma aí você seria então o lobisomem whatsapp Júnior sim sim whatsapp Júnior <risos> xixi de lobisomem mano <risos> X, né? Agora é a minha vez do X, né? IU, Iuuu, e O agora do que o carro faz, né? Meu... Ah, não, velho, velho! vai não. tomar no teu. Bom, o que tinha na cara da minha manga? Caralho, que maluco, legal. tô te entendendo mais não, velho! Tô te entendendo mais não! Desde que eu bati a cabeça quando eu nasci, eu nunca mais fui entendido. <risos> o quê? Falei tudo agora, mano. <risos> Gossei! <risos> Hoje? Foi hoje que você gozou? Iiiiixi, e lá Quer saber dos meus gozos? Joga isso pra cima de mim não, mano. Capa capa, acho que eu sou o quê? Limousine, acho que eu sou uma limousine. Mano, essa foi de fuder, hein? Não, não, cara, que isso? Não foi de fuder, não. Fô louco, foi sim, man. Para com isso, mano. Tu quer que eu pare? Quê? <risos> ah, <sei>. Roberto, Roberto era o nome do meu filho. Superado, Mentira. <risos> Tia, não vou mandar essa. Não vou mandar essa. Tu já mandou? Ultimamente, eu sinto que isso não é uma boa piada, cara. Eu sei que eu mandei aí, mas, porra. Ultimamente, acho que é uma boa piada. É. Você vai ter que esperar um pouquinho, porque acabar de mandar super idol. Chat tá foda hoje. YouTube é do YouTube? Zezinho, tá maluco, velho. Live no YouTube? É na Twitch, velho. Porra. Ah, tá. Jurei que era no YouTube, mano. Bacana seria se o YouTube não, não fodesse os canal de quem faz live. Mas, por favor, não vamos entrar no assunto de YouTube de novo, pelo amor de Deus. Cara, nem eu aguento o YouTube mais, mano. Sempre preferi... Roblox. Aí você já tá entrando numa conversa complexa, mano. Roblox é outro nível. E desde quando? Desde quando que essa conversa é outro nível, mano? Ah, faz... Tem um... Ah, mandei um A no começo, vai tomar no cu. Roda, mano, Roblox é. Ai, garu! Incrível, velho. Garu, cadê o garu? Não era o garu agora? Helicóptero, ele foi sequestrado por um helicóptero <risos> e agora está na África. Isso, Maria. não pode ser. Irmãos, vamos orar? para que dia é incrível. Jura? Que o dia tá incrível? O dia tá uma bosta, mano.